Bom, tropa, para mídia podre estar noticiando a verdade é porque algo muito estranho está acontecendo. Todos nós temos que nos perguntar por que Dilma está tão preocupado com a CPMI do dia 8 de janeiro. Ora, não foram bolsonaristas? Não foi tudo planejado pelo Bolsonaro? Não haviam como eles saberem? A verdade é a seguinte, a narrativa já foi construída pela esquerda. Foram bolsonaristas, fanáticos, extremistas, terroristas que não portavam nenhum canivete e atacaram num dia que não havia ninguém no Planalto. Será que há imagens de antes desse evento, de pessoas adentrando o Palácio do Planalto, né, o Congresso e a mesmo o STF? Porque a polícia não reagiu a tempo. O que que aconteceu? O que Flávio Dino fez no dia? O que Dilma fez no dia? Tudo isso pode ser respondido nessa CPMIs. Por que estão em sigilo todas as imagens e vídeos desse acontecimento? Porque a população não fica sabendo a verdade. E agora, Alexandre tá de Moraes fingindo que é boa pessoa, soltando mulheres no Dia das Mulheres? Ó, oh, grande misericordioso. Para o Estadão estar falando a verdade, tropa. É porque algo muito estranho aconteceu, tá? Então. Algumas notícias anteriores a isso, né? Governo Dilma oferece 60 milhões para retirada de nomes da CPMI do 8 de janeiro. Planalto ameaça não pagar emendas a quem assinou o CPMI do 8 de janeiro. E aí, o mais recente. Governo Dilma oferece cargos de segundo escalão para barrar CPI sobre atos ah, golpistas. É golpista, né? Aí está aqui no Estadão, tropa, tá bom? Não é um site de conspiração, não é nenhum site de direita. O Estadão, que passou os quatro anos atacando e difamando o Bolsonaro com fake news, agora tem que mandar real sobre o Dilma. Por que eles estão fazendo isso de repente, não é mesmo? O Palácio do Planalto deflagrou uma operação para convencer deputados e senadores a retirarem as assinaturas do requerimento que pede a abertura da comissão parlamentar mista de inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro. A ofensiva inclui oferta de nomeações para cargos de segundo escalão nos estados, como diretorias do Banco do Nordeste, além de superintendências da Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e do Parnaíba, o codevastre e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Ou seja, certo... Acusar o Bolsonaro de não sei o que, de, de de tudo que era maneira para tentar dizer que ele era corrupto, enquanto o Dilma faz isso em plena luz do dia. Em plena, não é orçamento secreto, não, não, não. Ele está oferecendo cargos. Será que é o velho modo de fazer política? Será que Dilma está desesperado vendo que está perdendo o controle do Congresso? Que não seria tão fácil quanto ele imaginou? Mas isso... É surreal, cara. Como é que ele pode estar fazendo isso em plena luz do dia e ninguém se importa? Ninguém se importa. O governo também pressiona ministros de partidos aliados, principalmente do União Brasil, para ajudar na missão abafa CPI. Há três dias, quando o presidente Dilma decidiu manter o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, naquele né, sei sabe, envolvido em vários escândalos de corrupção, construindo estrada para a fazenda dele comprando cavalos com dinheiro público, indo para hotelzinho com dinheiro público, ele simplesmente mantém esse ministro. E não tem nenhum problema. Nenhum escândalo na Globo, na UOL. Vamos falar sobre as joias. As joias, do... as joias, as joias, as joias, as joias. 24 horas de joias, tá? Beleza. Apesar das acusações contra ele, avisou que existiria apoio do Congresso. Na avaliação do Planalto, Criar uma comissão parlamentar agora atrapalharia votações importantes. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, que votação importante? As fake news, temos que acabar com as fake news. Esses bolsonaristas estão falando a opinião deles na internet. Nós somos o maior problema do Brasil nesse momento. Esquece os assassinatos, invasões da MST, corrupção, saúde, educação, previdência. Não, não, não. Quais são? Não é porque eles não conseguem dizer toda vez que eles falam isso porque eles não conseguem ser objetivos, porque não conseguem simplesmente falar o que, que é que está tanto sendo atrapalhado assim, né? Eles dizem aqui, como da nova âncora fiscal e da reforma tributária. CPIs que são mobilizadas por quem passou pano nos atos terroristas não são os melhores instrumentos para fazer apuração, disse o ministro das relações institucionais. Ah, tá, passaram pano, Uhum, uhum. Alexandre Padilha, nós estamos indo atrás de quem financiou tentativa de golpe de Estado. Quem financiou? Como é que você vai saber de uma coisa dessa? Quem foi responsável por tudo isso? Só uma CPMI para dizer. Só que o que, que acontece? Enquanto é o Estado junto com a STF fazendo essas investigações, ninguém fica sabendo sobre. Não sai em lugar nenhum, não aparece em mídia nenhuma. Só que uma vez que a CPMI é feita, o Brasil inteiro foca no que está acontecendo. E a verdade é revelada. Assim como na CPI do Bolsonaro, onde nada aconteceu. Onde depois de meses enchendo o saco, linguiça, agora ninguém foi punido. Nada aconteceu, nenhuma prova foi encontrada. Era só um fantástico mundo político. Aí diz assim, autor do pedido de investigação dos atos de 8 de janeiro, o deputado André Fernandes, do PL, afirmou que três colegas, Chiquinho Brasão, do União Brasil, Célio Silveira, do MDB e Pastor Gil, do PL, retiraram as assinaturas do requerimento. Eles estão retirando, mas a gente está colocando mais, minimizou. Fernandes disse que outros cinco deputados, Milton Vieira, Luiz Nishimori, Júnior Lourenço, Celso Russomano e Luciano Vieira, aderiram hoje... O requerimento tem apoio de 191 deputados e 35 senadores. Na sessão de quarta-feira, 8 na Câmara, Fernandes reproduziu um áudio antigo de Lula defendendo CPIs. As discussões foram acaloradas. A presidente do PT, a deputega Iglesias Hoffmann, protestou e houve bate-boca. Miguel Ângelo, do PT, afirmou ter sido agredido pelo colega José Meideiros, ele me empurrou e pisou no meu pé, acusou Ângelo. Nós estávamos próximos. Se pisei, peço desculpas, respondeu Medeiros. Ou seja, Brasília tá virando um chiqueiro. Brasília tá em pólvora. O que tá acontecendo nesse daqui? O que vai acontecer, não é mesmo? Será que estão tão em choque assim, meu Deus? Tá? Ai, ai. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, o autor do requerimento da CPMI está na mira da Procuradoria-Geral da República, que pediu ao STF a abertura de inquérito para investigar sua participação em convocações para invadir a corte, o Planalto e o Congresso. Dilma deixou a distribuição dos cargos de segundo escalão para março e abriu justamente para avaliar o tamanho de cada força política no Congresso. No mês passado, por exemplo... O governo entrou em campo para ajudar a reeleger o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, na disputa contra o bolsonarista Rogério Marinho. Agora, age para que deputados e senadores retirem assinaturas da CPMI. Acompanhe quem dará as cartas nas comissões da Câmara e do Senado e monitora o painel de votações. A fatura, porém, é cada vez mais cobrada por partidos, que mesmo tendo ministérios, prometem independência na relação com o Planalto. Fomos nós que entregamos a PEC da transição ao governo. Se tem alguém devendo algo, em alguma coisa, é o governo a nós. E não o contrário, afirmou o líder da União Brasil na Câmara. Elmar Nascimento, o deputado, foi o relator da proposta de emenda à Constituição, que permitiu a Lula aumentar gastos nas, nos pagamentos de despesas, como o novo Bolsa Família. O União Brasil controla os Ministérios das Comunicações, do Turismo e da Integração. E o Celino Filho ganhou sobrevida após Lula ter sido informado que sua demissão tinha potencial para unificar o Centrão contra o governo. Como mostrou o Estadão, o ministro usou o avião da Força Aérea Brasileira e diárias de hotel pagas com dinheiro público de 26 a 30 de janeiro para uma viagem a São Paulo, no qual passou a maior parte do tempo em compromissos particulares, como leilões de cavalo, ou seja. Um puta de um escândalo, mas é nós que passamos pano para esse tipo de gente, né? Ai, ai. Dos 59 deputados do União Brasil, 28 foram favoráveis à criação da CPMI. Até agora, só um parlamentar da legenda, que tem a terceira maior bancada na Câmara, removeu o nome do requerimento. Doze congressistas do MDB e outros oito do PSD também endossaram o um partido. Os dois partidos integram a base e, a exemplo do União Brasil, comandam três pastas cada. Estou trabalhando para que os nossos aliados retirem as assinaturas, sim. Que é governo não pode querer essa CPI", argumentou o líder do governo na Câmara, José Guimarães do PT. Para que a CPI seja instalada é necessário apoio de 171 deputados e 27 senadores, tá? Então a coisa tá andando a mil, cara, tá? Tá andando a mil. Aí diz assim, o estadão apurou que o presidente do CODEVAS continuará sob controle do engenheiro Marcelo Moreira aliado do líder do União Brasil a empresa ficou conhecida por servir como duto das emendas do orçamento secreto superintendências do Dinox são dis disputadas pelo Avante União Brasil e PP mesmo tendo integrantes de seu grupo no governo é o garantiu que os votos do partido dependerão do tema das votações se for tratar de imposto eu não vou votar reforma tributária Desde que não aumente o imposto, a gente vota. Quer tratar a reforma administrativa? A gente vota. Quer tratar a invasão de terra? Vamos ver se ser contra, avisou. Eldemar. Eu, desculpa, mar declarou. Ainda que não pedirá para quem assinou o requerimento da CPMI voltar atrás. Manteremos a postura independente, insistiu. Então o que está que acontecendo, certo? Dilma achou que ia comprar o um Centrão com carguinhos, como ele sempre fez no passado. Só que aparentemente dá vários ministérios para o Centrão. Não ajudou em nada. E aí vem esse desespero todo real oficial, certo? Ai, ai, quanto isso, certo? Nós estamos com nossa oitava rifa. Apoie o nosso canal através dela e concorra a mil reais no PIC, certo? Parece que o site voltou ao funcionamento depois de problemas ontem. Então, muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.